Eu sou o William Silva, hoje é um vídeo um pouco diferente falando de como é, você deve estudar para tocar sem cifras, ok? Vou passar aqui algumas técnicas para você trabalhar e não precisar mais de usar cifra, tá bom? Antes da gente ir para o vídeo, para explicação, explicação, né? no vídeo nós já estamos, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like aí no vídeo, beleza gente? Bom! É, temos aí uma demanda muito grande aí de pessoas aí me perguntando como faz para tocar sem cifra qual é o segredo qual é o mistério e agora Mister M o que que a gente tem que saber e fazer para desvendar esse mistério né bom não é nenhum mistério tá é, eu posso passar para vocês tá duas formas de estudo ok e você vai trabalhar a que melhor se adequar tá, ao seu conhecimento, ao seu tempo e tudo mais. Beleza? Então, peguei aqui escolhi uma música, né? É, cadê? Paulo César Baruque Leonardo Gonçalves, Santo Espírito. É uma música relativamente fácil, tá? E também não tem tantos acordes, mas a gente vai poder aqui trabalhar ela aqui nessa questão. Então, ó, primeiro ponto, tá? ou melhor, a primeira forma de você se livrar das cifras se chama assimilação, ok? O ser humano, ele executa muitas tarefas por assimilação. Você sabia disso? Já pensou nisso? Então, por exemplo, você vai escovar os seus dentes de manhã você não tem que ficar calculando, eu vou pôr a escova, vou virar e tal, não. Porque às vezes você escova os dentes de manhã de forma automática, até às vezes esquece que escovou, né? Apesar que quem esquece que escovou os dentes é meio brabo, né? Às vezes pode ter esquecido mesmo. Bom, <risos> mas vamos lá. Então, nós fazemos muitas tarefas do dia por associação. Muitas das tarefas que você faz, você não pensa para fazer, tá? E o que faz você, é, você associar essas coisas, né? né? Associar, assimilar, né? Eu já confundindo tudo aqui. Então, assimilar, tá? Vocês vão me corrigindo aí, hein? Assimilar. E o que faz você assimilar uma tarefa? A repetição, tá bom? Então, quem trabalha em fábrica, é, quem faz algum tipo de serviço repetitivo, sabe do que eu tô falando, entendeu? Você pega ali um serviço para fazer E conforme ali o grau de dificuldade Você demora um pouquinho Depois você vai pegando o jeito e Daqui a pouco você não está nem olhando Para executar aquela tarefa A cifra é a mesma coisa Se eu pegar essa música, tá? E tocar ela inteira, lendo Vai sair porque eu tô lendo a cifra ó. Tá bom? Ó, vamos ler aqui, ó Lá com nona Lá com nona Parte, ó, tô lendo, tá? Deixei o iPad aqui ó, pra eu poder ir lendo, tá ó. que eu não estou acostumado a tocar, para eu ter que aplicar aqui agora, tá? Então, vamos lá. É, eu olhando aqui a cifra, tá? Eu vejo aqui, de forma como músico, né? Eu até falava hoje no grupo de alunos que é, o estudo da harmonia, ele serve para você analisar, tá? Então, assim, quem estuda harmonia e não consegue analisar uma música, tá estudando errado. Então, Serve para analisar, mas eu vou deixar essa parte da análise para depois, tá? Então, vamos imaginar que eu não estudei harmonia, tá? Você que está assistindo esse vídeo, nunca estudou harmonia. E ele toca lendo cifras e quer deixar de ler cifras. Primeira coisa que você pode fazer, ok? É tocar as músicas ou a música várias vezes, várias, várias, tá? E aí, você fala, ah, mas é cansativo, mas o nome disso é estudo, ok? O nome disso é estudo. Então, se eu começar a pegar essa música, e tá? vou tá, vamos né? ficar pensando muito. Então, eu vou ficar repetindo aqui, tá vendo? Tá rolando. Beleza? Então, eu vou ficar repetindo várias vezes, tá? Eu recomendo que você tente tocar aí pelo menos umas 5 vezes seguida, tá? A música que você quer decorar, ok? Tocou 5 vezes seguida, você vai estar tá meio cansado, né? Aí você para, toma uma água, um café, se você quiser. Aí você vai fazer o quê? Você vai tirar a cifra, tá? E vai tentar tocar a música sem ler, Ok? Essa é a forma mais fácil, tá? Você vai pegar todo o teu repertório, repetir várias vezes, música por música. Você vai tocar várias vezes, lendo a cifra, ok? Tirou a cifra fora, você vai tentar tocar sem ler. O que, que você está trabalhando aí? Você está trabalhando a sua memória muscular, tá? Então, não é uma loucura do William. O William ele é louco, está falando isso Não. Você está trabalhando a sua memória muscular, entendeu? Aí eu volto a falar da assimilação. Quem anda de bicicleta um dia não andou, né? Aí apanhou ali, tremeu ali, tomou uns tombos, depois com o tempo pegou o equilíbrio e começou a andar. Quando passa o tempo, a pessoa não pensa para subir numa bicicleta e andar. Ela só senta lá e sai andando. Assim é dirigir, assim são outras tarefas. Então a repetição te leva a assimilar aquela tarefa, tá? Ah, William, mas para sempre eu vou ter que tocar a mesma música cinco, seis vezes, tirar a cifra, tocar. Se eu errar, eu ponho a cifra de novo, toco mais três, quatro vezes. Não é para sempre, porque, porque com o tempo vai acontecer algo muito louco na tua cabeça. O que, que vai acontecer? O seu subconsciente ele vai começar a gravar sequências. E agora vem a parte legal. É, a gente fala de progressões e as pessoas acham que progressão é só isso Aula. Acha que progressão é isso, fazer 2, 5, 1, sei lá, outro tipo de progressão Acha que é só isso, progressão, e progressão não é só isso Progressão são sequências harmônicas, tá? Então, quando você trabalha a repetição, o seu subconsciente começa a guardar essas sequências. Se vocês verem aqui no canal, eu tenho um vídeo que eu toco, acho que seis louvores com os mesmos quatro acordes, né? É, faz chover, faz chover, abre as comportas do céu, tá vendo? Lá menor, Fá, Dó e Sol, né? Faz chover, faz chover, tô cantando rápido aqui pra não demorar muito, tá? Aí depois, ó, com os mesmos acordes <SILENCIO> Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus. Tá vendo? Aí tem outro que é. <SILENCIO> Derrama sobre nós. A chuva, Senhor. Derrama sobre nós. Chuva, Senhor. Então, assim, quando você menos é, é, perceber, quando você menos esperar... Você vai começar a ver que as sequências harmônicas começam a se repetir. Tá? Comece a observar isso. E agora vem a parte do entender. Primeiro eu falei para você assimilar. Por que assimilar? Porque vai ter resultado rápido assimilar. Beleza? Se você começar a tocar a música várias vezes, você vai decorar a música rápido. Você vai assimilar. Beleza? William, mas eu não quero só assimilar. E quando eu precisar pegar uma música em cima da hora? Vai entrar agora. A análise. Tá? Análise do quê? De progressões. Vamos lá? Vamos analisar, então, a música Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E agora você vai entender o que eu quero dizer. Quando eu olho para essa cifra, o que, que eu vejo? Eu vejo graus. tá? Algum, alguém muito esperto aí comentou nos meus vídeos uma vez que eu deveria escrever as cifras em graus. Ele não quer mais nada, né? Me passa o número do teu Pix que eu começo a te mandar dinheiro para a tua conta também. <risos> quer mais nada, né? Nossa, como a vida é fácil, né? Mas assim, você não tem que pedir a música em graus. Você precisa olhar a cifra e enxergar graus. Então, quando eu olho para a música Santo Espírito, ó. Não há nada igual, não há nada melhor Quando eu olho essa parte toda, ó, do não há nada igual, até o finalzinho lá, né, que liberta o meu seio, a vergonha desfaz, tua presença, eu vejo apenas dois acordes. Vocês estão entendendo? Então, quando eu olho, eu vejo dois acordes, tá? Eu vejo Mi com nona. E Lá com nona. Eu só tô vendo isso aqui. Eu não tô vendo. É... Como é que eu posso falar? Uma sequência complexa. Não, estou vendo dois acordes. Só isso. E William, mas e onde eu encaixo esses acordes? Porque isso aqui é a base para se tocar de ouvido. E aí depois eu vou fazer um vídeo falando como tocar de ouvido, tá? Com esse pensamento. Beleza? É, como que eu sei onde eu encaixo esses acordes? Normalmente, quem lê cifra não se toca numa coisa. Não é a cifra lá, a escrita, que define. Onde que vai o acorde? É o tempo da música. Então você está esquecendo de um detalhe importantíssimo. O tempo dos acordes. Tá? Se eu contar, ó. Ó, vou tocar, ó. Quero que você conte, ó. Tá? Vou só segurar os acordes. Ó, beleza? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Então, o que, que acontece? O que define onde os acordes vão não é a letra, é o tempo. Entendeu? Então, normalmente quem está preso à cifra se esquece de observar esse detalhe. Aí ele pega uma cifra de um site... E aí vê o acorde tá fora do lugar e o cara, a pessoa não consegue tocar. Por quê? Porque ele acha que a relação letra e acorde, entendeu? Tem a ver com a escrita e não é, é com o tempo. Tá? Então, qual que é a lógica? O acorde ele tem um lugar certo no tempo. Então você vai ouvir a música e vai identificar em que tempo o acorde está. Tendo isso em mente, eu olhando aqui, eu já consigo entender conhecendo a música, claro. Que a, do começo aqui do não há nada igual, não há nada melhor Até o finalzinho lá Que liberta meu sei, a vergonha desfaz Fica só repetindo essa sequência Então, ó Não há nada igual Não há nada melhor Observa A que se compara é, Cadê a letra? A esperança viva Isso te garante saber a letra das músicas Não, eu tava falando de acordes <risos> Tua presença tá vendo é sempre os mesmos tempos, ó volto pro mim de novo. Eu provei e vim tarar, dará, parar, tarará, tar, ou seja. Quando eu analiso, eu vejo que eu tenho um trecho inteirinho com dois acordes apenas, tá? Mi e Lá, ok? Vamos, se você for olhar para graus, tá? a música está em, em Mi maior, primeiro e quarto grau. E se eu precisar transpor, aí eu já vou partir para o princípio dos graus. Isso vai ser outro vídeo, beleza? E aí o que, que acontece? Então, eu já sei que uma parte da música tem uma sequência de acordes. Então, nós chamamos sequências de progressões, tá? Mapiei, tá? Então, quando, se ele mudasse a letra, se ele cantasse aqui outra coisa no lugar, ia ser a mesma sequência de acordes. Eu não preciso decorar é, a sequência aqui, quando ele voltar é outra sequência, a não ser que seja outra sequência da música, tá? Beleza? A segunda parte, que é Santo Espíritas é Bem Vindo aqui né? Beleza? Então você teve a parte 1, um, que foi dois acordes Agora você vai ter a parte 2 A parte 2, tá? Eu olhando aqui Ela basicamente trabalha em cima de três acordes, tá? Mi Lá E Fá sustenido menor Gravem isso. Mi, Lá e Fá sustenido menor. Por que, que eu tô tendo esse cuidado? Porque é, é nesses detalhes que você vai entender como é que funciona a cifra. Você, você precisa entender, tá? Então, eu não tô preocupado que o vídeo vai demorar. Nem sei quanto tempo de vídeo já tem. Não estou preocupado disso. Eu estou preocupado que você entenda. Então, ó. Três acordes. Mi, Lá e Fá sustenido menor. parará. Para, Então você vai olhar que o que, que aconteceu nessa música? A primeira parte a gente tem dois acordes, Mi Lá. A segunda parte são três acordes, Mi, Lá, Fá sustenido menor, beleza? E só com esses, essas duas sequências uma sequência com dois acordes, outra sequência com três acordes eu praticamente toco a música toda, tá? E aí alguém, algum mimizento, vai falar: Ah, mas tem a terceira parte, vamos provar. Vou chegar lá, tá? Antes de você ficar aí. Reiteando o vídeo, bom, o que, que acontece só com essas duas partes eu já entendo que eu consigo tocar a música inteira sem cifra, entendeu? E aí é passível de erro? Todo mundo é passível de erro. O que vai te fazer melhorar é o um ensaio, tá? Então tem um outro problema, tá? Se você é um músico preguiçoso, você nunca vai dominar isso, entendeu? Se você é uma pessoa que não estuda, você nunca vai dominar, nem adianta. Você pode fechar o vídeo tá, e voltar para a cifra sem problemas. Mas isso não é para você, tá bom? Isso aqui é só para quem gosta de estudar. E isso aqui serve também para os alunos do curso, viu? Você que é aluno do curso, que está assistindo esse vídeo, tá? Se você não gosta de estudar, meu, de boas, tá? Continua na cifra, toca lendo e vai assim, a vida segue. Você vai ser músico do mesmo jeito tá bom mas se você quer estudar e quer aprimorar tá peguei uma música simples esse é o segredo então ó já não preciso mais olhar posso tocar olhando para a câmera Tararara. É cantar a parte do santo espírito ou se o ministro gritar santo espírito, eu já sei qual que é a sequência, não preciso olhar a cifra. Sabe? aconteceu? Consegui mapear já duas partes da música, tá? E depois eu vou passar mais um toque para vocês em relação a isso. Mapeei essas duas partes, eu tenho aqui a terceira parte. Vamos provar o quão real é sua presença, beleza? São quatro acordes aqui, quatro não, três acordes, tá? É, porque eu vi quatro, porque <risos> repete um. Mas, ó, Lá, vamos provar... Real, é tua presença Então, ó Lá, e eu deixei tudo Bemol, né, no piano virtual Agora vai Lá Mi é, com sol sustenido Fá sustenido menor Mi com sol sustenido, tá? E aí depois você sabe aí, né, que é, Lá bemol e sol sustenido é a mesma coisa E sol sustenido Sol bemol e Fá sustenido é a mesma coisa Então Tranquilo. Então, ó. Vamos provar o quão real é tua presença. não é a letra, cadê? Vamos provar a tua glória e bondade. Beleza? Então eu já sei que são três acordes. Lá, Mico, Sol sustenido, Fá sustenido menor. Aí depois volta para Mico Sol sustenido. Então, eu termino aqui mapeando a música. Mapeio o como, então. Eu sei. Que eu tenho uma parte que tem dois acordes, Mi Lá. Outra parte que tem três acordes, Mi, Lá, Fá sustenido menor, tá? E outra parte que tem mais três acordes, Lá, Mi com Sol sustenido, Fá sustenido menor e volta para o Mi com Sol sustenido, tá? Não é porque a sequência dá quatro que são quatro acordes, não, são três acordes. Então, ó. Pararara, parara, Parte do Santo Espírito. Beleza? Aí, uma observação: né, quando ele termina aqui o Santo Espírito, ele faz Senhor, tua presença, volta para a ideia do Mi do Lá, tá? Que é, cadê? Sermos inundados por tua glória, Senhor... Aí volta para mesmo mesma ideia dos dois acordes... Tua presença... Beleza? Aí depois eu quero fazer a outra parte... Vamos provar o quão real é Tua presença... A glória e bondade Beleza? Então eu já sei que são três sequências Olha como é que ficou mais fácil de você decorar a música Eu não decoro toda a letra da música, todos os lugares Não, eu decoro sequências, tá? E aí até quando tem alguma passagem diferente Fica mais fácil de você saber onde ela se encaixa Beleza? Tranquilo até aqui. Pensando nisso, eu consigo transpor a música com mais facilidade. Tá bom? Ainda seguindo essa ideia, tá? Você pode também trabalhar assim com os hinos da harpa. Para o quê? Para não precisar tocar lendo cifra. E aí vem o grande segredo aqui, tá? Que vai ficar pro próximo vídeo dos tocadores de igreja, tá? Os tocadores de hino da harpa. Por que, que o irmão ele consegue tocar o hino da harpa tão fácil? Porque ele já sabe a sequência dos hinos, ele só precisa achar o tom. Pegaram? Então, assim, ele já está acostumado, ele toca aqueles hinos da harpa 20 anos, 30 anos. Então, ele já sabe a sequência, ele só precisa do tom. Quando ele acha o tom, a sequência ele já transpõe na cabeça dele. E é mal barato que os caras que tocam violão e guitarra, ele sempre usa pestana, né? Porque não troca nem o desenho, ele só vê da onde começou, tá? Então você vai pegar aqui, ó. Primeira coisa, então, é entender o que está que acontecendo aqui, tá? E aí, é, é mal barato que na harpa rola muito isso, se trabalha muito primeiro, quarto e quinto grau. Primeiro grau, quarto grau, quinto grau, primeiro grau, primeiro grau, quarto grau, tá vendo? Então, a gente literalmente tem uma música aqui, um hino da harpa, que essa parte aqui, depois só muda a letra, tá? É importante você observar isso, tá? Principalmente hinos da harpa. Só vai mudar a letra. nessa tipo, Aqui, ó, aqui é Cristo já nos preparou, né? Depois que cantar o vencer, a outra parte são os mesmos acordes, nos mesmos tempos, só vai mudar a letra. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar e tudo mais. Então você tem que observar essas coisas, tá? Então a gente já sabe que a primeira parte aqui do vencear é primeiro, quarto e quinto grau. Em dó seria dó, fá e sol. tá? E depois cai no dó, né? Então ó, dó. Fá. Sol. Dó. Vamos segurar. Seguro dó. Acabou, tá? Então, você sabe que nesse, nesse, no da harpa, é só isso. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que decorar, você tem que assimilar e guardar essa informação, tá? Segunda parte. Vem cear o mestre, chama a beleza? Mesmo hoje, que te pode saciar? Aqui rola uma paradinha harmônica aqui mais complexa, tá? Mas vamos lá. Ó, vencer ar, o mestre chama vencer. Ar. Quinto, quarto, primeiro, beleza? Quarto, eu vou tirar aquele ré, tá? Vou para deixar mais simples, ó. Quarto e quinto, beleza? Depois eu explico o que que é aquele ré, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai começar a guardar essa sequência aqui, tá, ó? Vencerá o mestre chama Vencerá, Mesmo hoje tu te pode saciar, poucos mais multiplicou, água em rio transformou, vem faminto a Jesus Vencerá, beleza? Então, quando eu vou olhar essa sequência, então eu já pego o que? Sol Fá, Dó, Fá, Sol, Dó, Fá, Sol, Dó. Ou seja, a música ela ficou trabalhando o tempo todinho no quarto, primeiro, quarto, quinto. A única mudança que teve é na parte do Vencear, que foi quinto, quarto e primeiro, tá? Do primeiro. Já foi o quarto, quinto de novo, tá? Depois foi primeiro, quarto, quinto de novo. Entendeu? Pensando em graus, tá? Pensando em acordes, você só precisa guardar a sequência na sua cabeça. Só isso, tá? Então eu não vou nem cantar a letra, vou ficar. Da sequência lá da primeira vez que é primeiro quarto quinto para eu não sou de tocar instrumentos da harpa, onde eu congrego não tem harpa, tá? Mas só para vocês terem uma ideia como é simples esse conceito, tá? E aí posteriormente se eu preciso mudar o tom, tá mais fácil, tá? Não vou fazer isso aqui porque não é o objetivo falar de transpose nem de tirar música de ouvido aqui mas nos próximos vídeos eu vou dar andamento nesse assunto, tá? Então o que, que você vai fazer? Você vai mapear só isso entendeu? Mapear só isso mesmo então, se você quiser começar com papel e uma caneta, pegar a música tal, essa aqui é a sequência, sequência. Você vai só gravar as sequências da sua cabeça e depois você não precisa nem da anotação. Tá bom? Assim é a forma que você vai ter para deixar de ler cifra, tá? E aí rolou um ré ali, né? Que alguém deve ter se perguntado onde veio esse ré. Estudo de harmonia funcional, claro, né? É, se você quiser aprender harmonia, Link do curso aí na descrição, tá? O que que rolou aqui, ó. Venciar, o mestre, chama vencer. Mesmo hoje tu te podes. Esse Ré saciar. E alguém vai perguntar, mas esse Ré não faz parte da tonalidade de Dó maior. Não faz. Esse Ré, nós chamamos ele de dominante secundário, tá? O que que é o dominante secundário? O dominante secundário é um dominante de outro acorde que você pega emprestado. Então, ele é o dominante do Sol maior, tá? Beleza? Então, foi isso que aconteceu aqui. Um dominante emprestado, tá bom? Bom, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo. E aí, para os próximos vídeos, aí eu vou trazer, então, assuntos como como tocar de ouvido e também como transpor uma música, tá bom? E aí a gente fecha o ciclo aí do entendimento desse assunto. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Também não esquece dos links aí na descrição para se tornar o um meu aluno e também da apostila ou do e-book, no, no caso, né, é, destravando as teclas, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!